Meus amigos, não é segredo pra ninguém, nem pra vocês aí que estão assistindo, nem pra mim, que o nosso querido Bumbum, vez ou outra, externa ali nas suas redes sociais, principalmente no Twitter, coisas, né, projetos do Mortal Kombat que ele gostaria de realizar, sejam eles ali um remaster, um remake, só que ele não consegue por alguns motivos específicos que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. E, mais recentemente, ele voltou a externar aí essas ideias, essas vontades que ele tem com relação a dois jogos aqui, que seriam muito legais se eles fizessem. Saudações meus amigos, eu sou Caio Nobre. Bora lá para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Poder falar aí do nosso querido Bumbum também. E se você tá curioso para poder ver esse assunto aqui, deixa aquele likezão maroto, poder dar uma força para nós. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site que é o camelolo.net poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere se tornar um membro ativo aqui do canal, se você puder para poder ter acesso aí a exclusivas como fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias participar de sorteios que nós estamos fazendo aí nesse ano de 2023 e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos se você não puder só de deixar aquele likezão maroto aí assistir esse vídeo até o final e deixar um comentário acerca do tema proposto já ajuda imensamente pessoal então vamos lá meus amigos o que, que tá rolando recentemente né o Ed Boon ele foi marcado em algumas postagens relacionadas aí a dois jogos muito famosos da franquia Mortal Kombat, e ele acabou retweetando ambos e fazendo alguns comentários aí acerca de remaster, remake e tudo mais, que o pessoal também faz referência a ele, né? Deixa eu trocar até a minha tela aqui para a gente poder começar a ver o primeiro post que eles fizeram aqui, tá? Nós estamos aqui com uma arte, né, do Twitter, que foi publicada no Twitter, na verdade, do Julio Kahn, né, onde ele colocou aqui. Uma imagem de um remake, o que seria, né? Um remake do Mortal Kombat 4 Com as skins aqui atualizadas do Liu Kang do Mortal Kombat 11 Raiden do Mortal Kombat 11 também O Shinnok com o um design refeito também O Quan Chi ali com a skin que eles utilizaram, acredito eu, inicialmente no Dead Alliance e Acho que Armageddon também Tânia do Mortal Kombat X, esse Reiko também refeito, o Fudin do Mortal Kombat 11, e aí os dizeres, né? Mortal Kombat 4 Remake com o logo da Warner e tudo mais. Essa arte aqui, ela ficou espetacular, diga de passagem, o cara mandou muito bem, e é claro que, como ele postou isso aqui no Twitter, ele acabou marcando nosso querido Bumbum Bum e colocando aqui, ó: Mortal Kombat 4 Remake noobed, que é o perfil do Twitter do nosso querido Ed Boon que retuitou, ele gostou tanto da parada que ele retweetou esse negócio no perfil dele e simplesmente colocou sim, eu definitivamente considerei isso ao longo dos anos ou seja, já faz muito tempo que é da vontade dele sim fazer um remake do Mortal Kombat 4 que foi o primeiro jogo aí da franquia né que fez essa transição ali do 2D, como a gente estava acostumado, para o 3D ali, como a gente viu, né? É um jogo que divide opiniões dos fãs, mas ele também trouxe ideias legais, né? A adesão das armas ali, que cada um dos personagens tem, isso começou no Mortal Kombat 4, que eles pegam as armas ali, a gente tem um novo panteão de gols pra poder se utilizar, embora não sejam muitos, né? Com essas armas ali que cada um possui, fora os objetos no cenário para a gente poder jogar nos personagens e tudo mais. Então assim, foi um grande salto do que eles estavam fazendo na era clássica ali, como Mortal Kombat 1 até o Trilogy para o Mortal Kombat 4, onde todos os jogos eles estavam sim fazendo essa transição e eu acho, cara, particularmente embora a MK4 seja um jogo que não caia tanto no meu agrado, mas sim, eu joguei bastante porque eu acompanhei os lançamentos do MK naquela época e eu alugava muito Mortal Kombat 4 no meu Nintendo 64, então joguei bastante, entendeu? Vendo hoje os jogos que a gente tem, ele realmente não entra na categoria ali dos melhores e tal, mas ele tem sim os seus pontos positivos e eu gostaria muito de ver eles fazendo sim, cara, um remake desse jogo. Imaginem só com esses designs aqui totalmente repaginados do Mortal Kombat 4 num remake e tudo mais, não sei se eles manteriam ali a estrutura que eles montaram pro Mortal Kombat 4 da forma como foi feito, em estilo de câmera e tudo mais, eu acredito que não creio que eles iriam atualizar para um modelo mais próximo do que a gente tem hoje mas eu acho que de qualquer forma seria muito foda só deles fazerem um remake com a tecnologia que tem hoje disponível aí que a gente sabe que os caras são capazes de fazer, né? E aí, meus amigos, não para por aqui, nós tivemos mais um tweet com o Ed Boon externando aí as suas vontades de fazer um remaster, um remake dos jogos ali famosos de Mortal Kombat, e é claro que foi citado novamente o nosso querido Mortal Kombat Shaolin Monks nós tivemos aqui esse tweet do MK Dan com o perfil MK Universe como a gente pode ver aqui e aí ele diz aqui o seguinte com essa estátua em tamanho real do nosso querido Kung Lao esta é uma das maiores estátuas de Mortal Kombat já feitas gostaria que eles também fizessem Liu Kang essa estátua também é assinada pelo Sr. Boon e Sean Hemerick, ainda tenho uma memória quando foi assinada em 2008, um dos melhores dias da minha vida. Ed, você se lembra? E aí ele marcou o cara e o nosso querido Bubum, obviamente, pegou esse negócio aqui, retuitou e colocou o seu comentário em cima. Sim, eu me lembro que era para a MK Shaolin Monks um jogo de ação e aventura 2005, que deveríamos, deveríamos ter remasterizado ou feito uma sequência frequência de anos atrás há anos atrás né eu sempre desejei que uma estátua de Liu Kang em tamanho real também fosse feita aí o cara me levanta uma bendita de uma hashtag pessoal ele simplesmente coloca aqui ó hashtag save Shaolin Monks como se ele tivesse fazendo um apelo para a comunidade pro pessoal pegar essa hashtag aqui fazer muito barulho e tudo mais para poder ver se eles conseguem fazer esse projeto sair do outro lado e assim uma das coisas que eu tô entendendo principalmente com esse tweet do Ed Boon aqui, cara, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que o Ed Boon, ele tem sim muitas ideias com relação a remasterizações, remakes aí da franquia Mortal Kombat, de alguns jogos específicos que a galera pede muito ao longo dos anos aí, e ele tem sim, cara, muita vontade de pegar esses projetos e tirar eles do papel. Só que Infelizmente, ele não é o cara que manda, por assim dizer, né? Ele é o dono da NetherRealm Studios, a franquia Mortal Kombat é uma propriedade dele. No entanto, no entanto, não podemos esquecer que tem a Warner por trás disso tudo aí, né? Ela é a detentora do estúdio, então... Pra poder fazer alguma coisa nesse sentido aqui Do jeito que o Ed Boon externa pra gente Nos perfis dele que ele quer E até mesmo poder ter levantado essa hashtag Save Shaolin Monks pra poder fazer esse barulho e tudo mais É um barulho que a comunidade precisaria fazer aí Pra galera da Warner, mano Tirar o escorpião do bolso aí E investir numa equipe Tirar um pessoal ali, sei lá, da NetherRealm Studios Pra poder fazer parte desse projeto, né O Ed Boon, no Rapid Fire Question que ele fez Lá na época do Mortal Kombat 11 Acho que foi com o Game Informer que ele fez, inclusive Ele comentou, cara, que eles gostariam sim de fazer fazer um remake do Shaolin Monks e que bastariam mais do que apenas algumas ligações, pelo jeito, pelo que nós pudemos entender, precisaria de uma equipe separada ali, uma outra equipe para poder fazer esse remake ou remaster do Shaolin Monks, ver esse tipo de coisa aqui, principalmente o Ed Boon levantando essa hashtag save Shaolin Monks é foda pra caramba, porque a gente percebe que o cara quer fazer, mas ele fica ali parece que preso às amarras e tudo mais, tanto é que agora eles estão trabalhando num outro projeto grandioso pra Netherrealm, que eu acho que tá consumindo todos os recursos ali do estúdio que eles irão apresentar ainda esse ano pra gente, né? Torcemos aí, esperamos pra que seja o Mortal Kombat 12 por tudo que a gente tem visto, rumores e pistas que o próprio Ed Boon deu pra gente recentemente mas que isso daqui seria legal pra caramba, mano, eles viessem com o Mortal Kombat 4 remake, um remake ou remaster né, do Shaolin Monks também pra gente em comemoração a esses 30 anos fala pra mim se isso não seria uma coisa muito foda, além do jogo principal, eles trazem aí também, cara, um remaster do Shaolin Monks, algo do gênero. Não seria muito foda, cara? Não seria uma ótima forma de comemorar essas três décadas dessa franquia deliciosa? Pois é, meus amigos, então só nos resta esperar pacientemente e bora fazer um barulhinho nessa hashtag Save Shaolin Monks lá pra poder ver se a Warner abre os olhos aí e injeta uma grana pra esse pessoal conseguir fazer esse remake, remaster e tudo mais pra nós. O que vocês acharam, cara, desses tweets do Ed Edboom aqui? Vocês também têm essa mesma ideia de que ele quer muito fazer esse negócio?